E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui Seguinte, me segue no Instagram, tá na descrição Hoje eu ia gravar um vídeo aqui cara, com Homem-Aranha, mas tudo deu errado Tudo, não sei cara, meu GTA é bem antigo No sentido de, da versão né, que quando a gente trabalha com mods A gente tem que manter uma versão antiga que às vezes mods não funcionam em versões atualizadas. E essa versão não tava querendo funcionar o Homem-Aranha. Mas eu vou tentar atualizar a versão aqui para ver se a gente consegue. aí eu trago aí nesses dias, beleza? Mais um vídeo bem raiz aqui do canal. Que é, é visitando o prólogo. É, na verdade, visitando o Monte Gordo, que é aquele que tem um fantasma no GTA V. Aquele fantasma da, da, da mulher lá que tá escrito Josh. Eu até esqueci o nome, o segundo nome, mano. Mas o cara, ele vai é, lá no, no Monte Gordo, no Prolo. Como vocês estão vendo aqui, ó. É, cara, eu ia fazer esse vídeo há uns dois anos atrás. Há uns dois anos atrás. Eu ia fazer esse vídeo, acabei não fazendo. Mas esse aqui é um pouquinho especial, então a gente vai assistir... Ah lá, ó, o prólogo do jogo, tal Ah, o cara dropou um avião, ele vai Vai viajar lá pra... Caramba, como é que ele vai vir aí? Não dá Vai pra Los Santos Eu já fiz vários vídeos, cara Tipo, no prólogo É... Tentando achar o Franklin Indo na casa do Michael a Casa antiga, tal A casa antiga não A casa... Porque isso daí é nove anos, né? Depois de... O prólogo do jogo É nove anos antes do início do game, né? Que o game se passa nove anos ainda Vou dar uma acelerada no vídeo Se eu não me engano tem um horário para o fantasma aparecer, né? Aí Ó, oh, o cara tá... Nossa, o Michael tá carecão, né? Vamos ver. Ali é onde aparece o fantasma. Chegou um carro aí, mano. Ih, caramba. Olha lá. Vou usar a câmera. <risos> Ai, meu Deus do céu, velho. O que, que ele tá querendo dizer com esse vídeo? Tipo, do prólogo, ah lá, não, não tinha acontecido ainda o, porque a mulher foi, ah, o fantasma da mulher ali, é que o cara assassinou ela, né? Ah lá, então se você, tipo, for no prólogo, você vai, você vai empurrar ela. Caraca, derrubou. <risos> é o Josh... Mano, eu esqueci o nome desse cara. Mas quando você vai lá, tem tá escrito tipo assim no chão, né? Em vermelho, né? Josh Crow... Não lembro, mano. Não lembro o nome. Alô, lá o cara indo embora, mano. Me pegou ele aí, o cara aí, ixi, tá vazando gasolina. Caraca, mulher, mano. Aí em 2013 tá lá o fantasma Ou não tá o fantasma? Como é que é? Pera aí, não entendi O <risos> que, que esse cara fez aí? Ah lá O fantasma apareceu, galera Bom, ele vai Provavelmente ele vai mostrar o nome que tá Embaixo Ah lá Ah lá, é... A lá, é Josh, né? Josh, sei lá. perito dela tá lá. Mano, esse foi o vídeo... Espero que vocês tenham gostado, se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal, vou tentar arrumar direitinho aqui, talvez amanhã saia o vídeo do Spider aí, beleza? Fui!